ajudantes. Em casa com as crianças na quarentena, seguem algumas dicas de como elas podem ajudar nas tarefas de casa e a terem uma maior autonomia. Para isso considere três sugestões. 1 um, invente uma tarefa divertida 2 aceite que a limpeza ou a qualidade não será ideal 3. é possível que as coisas não saiam como planejado, mas tente manter o bom humor. Arrumar a cama. Pergunte para a criança se ela consegue agitar os lençóis e cobertores o mais forte que puder. Ajude a arrumar a cama dela e peça ajuda para arrumar a sua cama. Guardar brinquedos. Invente uma gincana para ver quem consegue guardar mais brinquedos mais rápido. A gincana pode ser do responsável com a criança ou entre irmãos. Ao final, sempre elogie a dedicação da criança ou das crianças. Lavar a louça. A maioria das crianças adora água. Separe objetos de plástico e metal que a criança possa lavar e ensine a como fazer. Permaneça por perto para evitar inundações e outros problemas. Ah, e não se esqueça de elogiar o esforço dela. Servir à mesa, peça ajuda para a criança colocar na mesa os alimentos, pratos e talheres que não ofereçam risco, aceite e elogie a forma com que a criança colocou os itens na mesa. Lembrete, quando estiver prestes a perder a paciência, lembre-se que o objetivo principal é distrair as crianças e passar o tempo. Se isso não estiver acontecendo, deixe a tarefa para mais tarde. Varrer, peça a ajuda da criança para varrer e ou segurar a pazinha vocês podem se revezar lembre-se de elogiar a habilidade dela em retirar a sujeira passar pano no chão se a criança tiver coordenação suficiente demonstre como ela pode empurrar o pano no chão e correr ao mesmo tempo que é bem mais fácil para os filhos do que para os pais lavar vidros pela parte de dentro como já dissemos a maioria das crianças adora água Mostre a ela como passar um pano úmido na parte interna do vidro. O mesmo vale para limpar os espelhos. Lavar o box do banheiro. Dê para a criança uma esponja própria para lavar o box. Oriente a lavar com a água do chuveiro desligada e depois enxaguar. Fique por perto para evitar alagamentos e outros desastres. E o mais importante... Se as atividades funcionarem, é possível que a criança continue participando das tarefas domésticas depois que a quarentena acabar. E vamos combinar, é o que nós esperamos! Por fim, avalie o quanto essas sugestões são adequadas e seguras para o seu filho ou filha. Não é necessário que a criança participe de todas as atividades domésticas. Tente incentivá-la a ter uma atividade fixa, como arrumar a cama, e alterne a participação nas demais atividades a cada dia. Obrigada por assistir o nosso vídeo. Se gostaram das dicas até aqui, acessem nossa página no Facebook e Instagram.